Trata-se de 10 mil milhões de euros, uma verdadeira bazuca estes fundos são provenientes da política agrícola comum, que é reformulada de sete em sete anos, e está neste preciso momento em produção o plano estratégico para a sua aplicação em Portugal, para aplicar no desenvolvimento rural, na agricultura, na floresta, para prevenir incêndios, para preservar a biodiversidade, para travar o abandono das áreas agrícolas e com isso ganhar resiliência e promover o desenvolvimento das economias locais, plano esse que, tem, que está a ser produzido de forma obscura. É aí que está o verdadeiro problema, além do elevado nível de exclusão que deixa 40% dos agricultores de fora, há depois um grande nível de desigualdade entre os beneficiários. Há 2% dos beneficiários da política agrícola comum, 2% das explorações agrícolas que beneficiam destes apoios públicos, que concentram um terço da totalidade dos apoios. Esses 2% localizam-se quase todos no Alentejo e depois, do outro lado, há 90% das explorações agrícolas beneficiárias que uh, concentram outro terço dos apoios. Portanto Há 2% das explorações agrícolas que uh, oferem tanto como 90% dos beneficiários e este nível de desigualdade é uma situação de privilégio que uh, entrega a grandes proprietários, porque a maioria dos apoios da política agrícola comum são entregues em função da área, não consideram o emprego, não consideram a produção, não consideram os serviços ambientais que são efetivamente prestados, são entregues única e exclusivamente em função da área declarada e é aqui um, Este é um dos grandes entorces que é necessário uh, corrigir para que a aplicação da política agrícola comum seja mais justa em Portugal. Estudos recentes demonstram-nos que uh, são as regiões onde a política agrícola comum menos financia, menos apoia os agricultores e as comunidades locais, são essas mesmas regiões que tiveram maiores incêndios de grande intensidade e perigosidade nos últimos anos. O exemplo é o Pinhal Interior, onde uh, cada trabalhadora, por trabalhador agrícola, recebem dez vezes menos apoios do que o alentejo. E porquê é que aqui houve este, este grande risco de grande incêndio, de elevada perigosidade? porque se combina um elevado nível de abandono da atividade agrícola com uma elevada homogeneização da paisagem. Há uma monocultura de eucalipto e pinheiro com dimensões paisagísticas, há o abandono da agricultura que fragmentava esta paisagem e porque a política pública direcionada à agricultura e à floresta foi incapaz de travar este abandono, cresceu exponencialmente os grandes riscos de incêndio e hoje a política agrícola comum. Tem de ser revista na sua aplicação e corrigir este, este problema, garantir resiliência e proteção destas populações. Neste momento é necessário uh, aplicar uma grande dose de transparência sobre o trabalho que já foi feito, uh, é necessário criar mecanismos de envolvimento da sociedade civil para definir as prioridades da política agrícola comum, para que estas medidas, para que a aplicação deste dinheiro venha a responder ao interesse público. O Governo podia ter entregue os estudos de suporte à aplicação da política agrícola comum a um instituto público, a uma universidade, e fazer deste processo um processo participativo e transparente, mas decidiu o caminho da promiscuidade com os negócios privados e entregou a produção destes estudos a uma empresa, a AgroGes, que é dirigida pelo ex-secretário de Estado de um, de um Governo de Direita, que o mesmo Governo que produziu a Lei da Liberalização do Eucalipto e este ex-secretário de Estado é hoje também presidente da Associação da Indústria da Celulose, a CELPA São eles que têm a responsabilidade de produzir a avaliação de impacto ambiental e uma avaliação exante de suporte à, à, à transposição deste, da próxima política agrícola comum. A mudança do modelo agrícola e de desenvolvimento rural são essenciais para responder às alterações climáticas. Se não queres repetir os erros desastrosos do passado, com monocultura de eucalipto a promover incêndios, com uh, olival superintensivo a destruir paisagem e recursos naturais, com uh, estufas uh, a ocuparem parques naturais como é exemplo da Costa Vicentina e do sudoeste alentejano, então é importante que nos estejamos informados, que divulguemos, que participemos em ações de protesto e que nos mobilizemos para recusar este caminho em resposta ao interesse público e ao interesse das gerações futuras.